Eu nunca achei que eu seria capaz de dar esse fatality... Foi um fatality? É... What's up, learners? How are you doing today? Eu sou o Júnior Silveira, sou professor de inglês aqui no YouTube e eu estou aqui com um convidado muito especial, grande Tavião, garoto! Pô, muito obrigado por me convidar, cara, pô. Eu que agradeço, Tavião, você ter aceitado o meu convite. Legal. Tavião, fala um pouco do seu trabalho aqui no YouTube. Faz algum Momento Jabá. Vai lá, pô, Manda Jabá, cara, tem dois canais no YouTube. Tem o Rolê Gourmet, que é um canal de culinária que eu tenho com o PC Siqueira uhum. e o meu canal solo que é o Coisas que eu nunca vivi ou evitava viver onde eu faço coisas pela primeira vez. Se inscreve lá que esse aí tá ainda começando, precisa de uns inscritos lá. Então se inscreve lá pessoal, vai na minha que brilha, qualidade garantida você não vai se arrepender. Aliás, Tavinho, eu gostei muito de um vídeo que você fez, cara, hum. é, recentemente do, do seu aniversário. Ah, sim, acabou de sair, cara. cara então eu já deixo aqui os meus, meus parabéns, é. né? Pô, tá par... <risos> 34 é, assim, anos, cara. Pô, cara, eu ia dar uns, uns 33 e 12 meses. <risos> O que eu e o Itavão temos em comum hum. é um interesse por games. Sim, sim. É. Cara, eu joguei... Bom, eu era criança solitária, ah. <risos> quando era moleque. Então, meu melhor amigo foi o Sonic, quando eu ah. era criança. Eu joguei eu é videogame Sonic. pra caramba. E os jogos, eles ficaram muito frenéticos, né, sim. cara? Tem muito jogo de primeira pessoa, né, os FPS. Cara. Sim, sim. Eu passo mal de jogar, sabe? Então, ah, mas... eu também, cara. <risos> Bagunça inteiro, Tipo 007, cara. Counter Strike, eu não consigo jogar isso. Quando eu era moleque, eu jogava, cara. Hoje eu em também. dia, me dá... Um... Você fica tonto. É. Meu Deus, olha! Cuidado! Cuidado, ele vai cair, cara, é, Me dá dor de cabeça, eu fico suando Sim. e tal, então... <risos> Igualzinho Eu, eu, eu hoje também. me sinto tipo aqueles aposentados, assim, que ficam tá falando, ah, lembra! de quando a gente jogava Toe, Jam <risos> E a grande maior parte dos games, bom, pelo menos na, no, na nossa época, né, é totalmente em inglês. Sim. Né? Então, o é, Tavion fala inglês, he speaks English very well, by the way. A né? é little, video... bit, little bit. bit. O grosso do que eu aprendi foi com o videogame. Uh -huh. Eu lembro que um jogo que eu aprendi muito inglês foi Donkey Kong Country. Nossa, sério, cara? Adoro esse jogo. Música <podia descompan> Eu lembro, cara, que eu tinha, tinha as aulas de inglês na escola uhum. e eu pegava o nome das fases, que eram trocadilhos, era muito complexo, na verdade. Isso, isso eu não sabia. E eu falava assim, caramba, não, o que, que é isso? E assim, eu levava para a professora para falar, o que, que é isso aqui? O que, que quer dizer? Né? E a própria professora se engasgava e daí ela falava, pô, não peraí, vamos pesquisar. Né? E ali que eu comecei a aprender algumas coisas, justamente acho que era o que eu viria entender melhor na tradução depois. Certo. Que não adianta você pegar significados de palavras isoladas. Sim, você precisa certo. entender o contexto do que, que duas, três, quatro palavras juntas querem dizer. Uhum. Foi muito legal. Então você, mãe que tá me assistindo, e você não quer deixar o seu filho ali, deixa o moleque jogar videogame o dia inteiro? Sim, mamãe. Eu acho que eu fui aprender mesmo com inglês, acho que quando eu cheguei no Playstation, Playstation 1. Oh, sim. Especialmente com Resident Evil, Resident Evil 1. Ah, me cago de medo desse jogo, <risos> velho. Eu entrava, tinha muito texto, né? Uhum. E daí eu entrava, tinha umas conversas, eu falava, puta, tá, mano, o que, que eu vou fazer? Daí tinha um dicionarinho <risos> em inglês. Que era meio frágil, né? Na verdade, tinha algumas. KL? Eu também. lembro que era um dicionário de bolso, assim, com uma capinha verde, assim, uhum. né? Então tinha uma palavra e daí duas ou três traduções. Mas hum. quando chegou no PlayStation 1, tinha o Resident Evil e especialmente Final Fantasy VII. Final, esse foi o jogo que, vamos dizer assim, que pode ter te marcado, assim, marcou sua. Foi sua a minha vida, vida cara. Aham. Uhum. Uhum. Porque eu até. Minha mãe brigava comigo, cara. Porque eu passava. Pra mim era como se eu fosse um trampo, mano. Eu acordava, eu ligava aquele PlayStation, virava ele de volta a cabeça. Que era pra, pra pegar o leitor, o leitor. Não sei se você lembra eu tô disso. O é, é. cara ripava naquilo, assim. Eu botei fácil mais de 100 horas naquele jogo. Nossa. Depois acabei trabalhando como tradutor. Uhum. Acho que foi aí onde eu realmente aprendi sobre inglês e realmente aprendi sobre português. Que é como realmente compreender uma língua uhum. e como transpor pra outra. É muito importante isso, que a tradução, cara, ela não é, não é só você traduzir o significado de uma palavra, certo. mas sim o contexto, o contexto como todo. Perfeito, né? é Traduzir mesmo. significado e não palavras. Assim. Sim. É. Eu, eu considero fluência Realmente. você conseguir falar e escrever em diversas escalas, eu não sei como que chama isso, mas tipo, falar o coloquial, falar o... O informar. fluência é você conseguir se comunicar. Assim, Sim. Você consegue passar a mensagem e ser compreendido. Sim, né? independente, acho que imagino, do, do ambiente onde você está. Você Exato. consegue ir na padaria, pedir 100 gramas de, de presunto, mas também consegue entrar numa reunião e defender um, um ponto de vista. Um ponto de vista. Né? Legal. Tá vendo? Eu vou te desafiar para uma partida de Mortal Kombat. Você topa o meu desafio? É nóis. Se você ganhar, é. você vai ganhar um prêmio. Eu trouxe um prêmio Ótimo. aqui para você. legal. Não ah. vi o que é, vou ficar surpreso. Exatamente. Agora, se, se eu perder... Peraí, não, se não. você ganhar, <risos> se você perder, você já ganhou a, a, o prazer de gravar um claro, comigo. Claro, <risos> tudo bem, já é o suficiente. O negócio, cara, como na vida e nos videogames é. é não se desesperar. Não, ai, cara, você ah, deu Olha o esqueletinho ali, ó. Ah. Você lembra que o Jolene tá doendo? Tá defendendo? Ah! E agora o, o Fatality aqui, como que é? Eu As três pra frente de soco. Ah. Era três pra frente de soco. Três pra frente de é, soco. É, tá vendo? Já ganhou essa, mas eu tá. tenho que ganhar uma de honra. Mais uma? É. É. é. Não, eu não acredito. E não. aí, e aí? Ah, esse aqui era um. É muito um piso. Ah lá! Eu dei! Você que deu? Eu nunca achei que eu seria capaz de dar esse Fatality. Foi o um Fatality? É. Foi? Ah, foi? foi Caramba, eu, cara. Nunca, eu falei, cara, esse é um fatality que eu achei que nunca conseguiria, valeu a pena. Pô, brigadão, mano. <risos> então, coisas que nunca vivi, evitava viver. Fazer um fatality com <risos> o Liu Kang, cara. E como prometido, vou ter que te dar o seu prêmio, né? Trouxe pra você. Ah, pô. <risos> sabor Praquina. morango, cara. Esse aqui sim, mano. Esse é o um clássico, né? Tranquilo é sabor morango. Pô, fenomenal, cara. Obrigadão, cara. Foi um cara. prazer receber prazer você aqui. Aço, cara. Eu agradeço muito, tá? Você tá sentado no meu convite. Pô. E eu vejo você como uma das inspirações, né? Do, do, pro meu canal no YouTube. Você tem um fã aqui. Pô. E eu tô muito lisonjado e feliz de receber você aqui no Carcombaluco. Valeu. Falou. Valeu. E lembrem-se todos. See you around. Bye. Aê! <risos> Pô, que da hora. <risos>